Gente, estou aqui com o pastor Elcio Lodos na Casa de Oração em Kansas City, o IHOP, International House of Prayer ou Casa Internacional de Oração. O Elcio é o diretor do Ministério de Língua Portuguesa de uma casa que está fazendo história. Eu queria que ele resumisse é, é, o que eles têm vivido aqui e quero dizer também, o Elcio é autor do livro Dia e Noite Sem Cessar, que fala sobre como entender esse movimento de oração contínua que nós publicamos no Brasil pela orvalho.com. e Eu quero que ele fale rapidinho do que eles estão vivendo aqui, que também é a essência do livro que eu quero recomendar para que você possa ler. Luciano, um prazer receber você aqui. Nesse ano e mês tão chave. É, 18 anos atrás, em maio, começava o IHOP em Kansas City, Casa Internacional de Oração, é, uma palavra de Deus de 34 anos atrás, com muitas palavras proféticas e direção e muitas coisas acontecendo. E em 99 o IHOP começou em maio e em setembro é, começou uma reunião de oração e adoração que não parou até o dia de hoje. O que você está vendo aqui atrás é a reunião de oração que começou 18 anos atrás e não parou nessa sala ou nessa cidade nem um minuto sequer. Me, me atualize. disseram que são mais de mil obreiros se revezando em turnos. Nós temos mil obreiros tempo integral aqui, mais os estudantes. Dá um total de duas mil pessoas entre estudantes internos e obreiros se revezando em turnos, se revezando dia e noite buscando o Senhor, adorando. E é uma hora de oração, uma hora de adoração alternada? Não, na verdade uma é mescla. Um, uma mescla, né? nós chamamos de harpa e taça, que é adoração e oração, música e oração combinando, e nós seguimos o um modelo de Apocalipse 5, 8, quando uh, os seres, uh, os 24 anciões tinham uma harpa numa mão, uma taça em outra mão, representando a oração dos santos e a adoração, e no céu ela é, ela é igual, e nós estamos assim, bem, um, bem de uma forma simples tentando imitar o que acontece no céu. É, é, é impressionante o que, o que se tem vivido nesse lugar, no sentido de não tentar necessariamente só replicar as casas de oração, mas uma cultura de oração. O apóstolo Paulo diz o exótico antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, que se faça a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. E a gente tem sido muito encorajado. Nos últimos anos a casa tem me abençoado, inspirado, né? meu filho já está um é. tempo estudando aqui, a gente tem sido muito abençoado e qualquer pessoa interessada pode acompanhar o que está acontecendo aqui ao vivo pode também. Pode acompanhar né? aqui, é, ihopkc.org, e você clica no ao vivo e você vai acompanhar aqui, você tem um, tem um app também. E você pode acompanhar. Deus nos deu treinamento, você falou, né? o seu filho está estudando aqui. Temos uma universidade chamada Hope you para cursos de teologia de formação. E nós estamos é, formando uma, uma geração de apaixonados pelo Senhor, levantando uma geração de pessoas conectadas com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Bom demais o que Deus está fazendo aqui. E se você quiser entender melhor esse movimento de oração contínua, fica aí a, a dica, né? a recomendação. É, do livro do pastor Elcio Lodos. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.